A menos de um ano da Jornada Mundial da Juventude, que fará confluir a Lisboa centenas de milhares de jovens de todo o mundo, começam a ser visíveis os produtos que ostentam o símbolo daquele encontro com o Papa. De bonéias a camisolas, passando por cascóis e até toalhas de praia, há um que se destaca pela procura. O terço oficial é de Fátima, a poucas centenas de metros do santuário, que saem as muitas encomendas e uh, se nós conseguíamos arranjar os materiais que eles queriam e cumprir os critérios que a organização queria e preparámos tudo isso, ok, nós conseguimos cumprir os critérios então sim, aí, aí avançámos para a produção, entregarmos a produção e, uh, e avançámos para a produção, porque um dos critérios era produção nacional e, e produtos naturais, amigos da natureza portanto, por isso, o terço que é em plástico é em plástico reciclado já não estamos a utilizar plástico novo Uh, e todos os, os outros materiais, é tudo madeira e, e fio de algodão. Embora tenha nas imagens, principalmente das da Nossa Senhora de Fátima, o seu produto mais vendido, muita da atividade atual da Farup, criada há seis décadas, passa pela produção destes terços que muitos milhares de jovens de todo o mundo levarão em agosto de 2023 ao encontro com o Papa. A empresa espera que as encomendas continuem a chegar a bom ritmo, o que já obrigou à subcontratação de pessoal. Hoje em dia já não é muito fácil, porque isto, as pessoas novas não aprendem a fazer isto, não é? É tudo pessoas de muita idade e cada vez se torna mais difícil encontrar pessoas que façam este trabalho. O que é que acontecerá daqui a uns anos? Se, se já hoje vem muita coisa da, dos países asiáticos, da China principalmente, todo este tipo de serviços, provavelmente passei a ser tudo. Vim para aqui com 15 anos, ensinaram-me e aprendi a fazer as coisas. Gosto muito, por isso mesmo é que voltei, ao fim de 30 anos. Porque eu estou a fazer os terços e estou -me a me lembrar, para, para que mãos é que vai este terço? Imagino as pessoas, céu. Que país é que, anda, que fica com ele? Sim, penso nisso. Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações e na margem Ribeirinha.